Eu sou Vanderlei Nentwi, agricultor. Representa atualmente a família Hendrix aqui no oeste da Bahia, aqui em Correntina. E atualmente plantamos em torno de 4.500 hectares de soja. Você pode ver aí a lavoura está limpa, que só tem uma de Spider junto com o um glifosato, mas você não tem mato competição. O amargoso se tornou um problema, não digo. Tão grande quanto a ferrugem, mas parecida com a ferrugem. E se você não tomar as medidas necessárias, infesta a tua lavoura, aí sim, aí o custo fica muito elevado. O a gente hoje é visto dentro do manejo químico como a principal ferramenta para você auxiliar no controle de pós-emergência também, que você vai fazer essa redução do banco de sementes. Em áreas que a gente não utilizou spider, é visível a quantidade de amargoso que tem. E com certeza na próxima safra vai ser uma incidência muito mais forte se a gente não entrar preventivo. No caso o Spider. Nós testamos sete herbicidas pré-emergentes. Spider teve uma eficiência ó. É bastante superior, sem umidade e com baixa umidade. E também teve um controle muito satisfatório com elevada umidade. Então o vizinho sempre está de olho ó, e sempre pergunta pra mim, mas o que, que você fez lá, que eu não vejo pedra amargoso? Né? Eu falei, é simples, é manejo. E um dos manejos é o Spider. Nas parcelas do, do Spider, se encontrava um número muito pequeno de plantas. Eram plantas que apresentavam alguma fitotoxidez. No manejo de pós-emergente, você tira a soja no limpo, chega na fase de colheita praticamente sem nenhuma planta daninha nessas parcelas. É um produto muito fácil de aplicar. Primeiro pelo volume dele, são gramas por hectare. A gente está preocupado muito com o amargoso. Mas de carona, com o uso do Spider... Está se diminuindo a população de outras ervas da linha. Ele apresenta um residual muito grande. Ao invés de você fazer duas aplicações de pós-emergente na cultura da soja, você pode finalizar o ciclo apenas com uma aplicação de um pós-emergente. Dos tantos fatores da produção da soja, a erva da linha é a que mais tira a produção. E com o Spider, é a certeza que, que vai entregar um bom resultado. Seguramente, de seis a oito sacas, a gente colhe mais por hectare. O início da, da lavoura no limpo, geralmente a soja nos 10, 13 primeiros dias são cruciais para você ter o potencial produtivo. Sempre o Spider está no manejo da, da fazenda integrada e o resultado está aí, está para todo mundo ver que não, não, não existe pedra amargosa aqui pelo meio. Na minha visão, o Spider hoje é o principal produto pré-emergente no mercado de herbicidas do Brasil.